Estou aqui com mais um criador aqui Boa tarde, qual é o teu nome? Eu sou o Tom do Criador Fazenda Grande De Jundiaí, São Paulo Ô Tom, você cria curió Há quanto tempo você cria, quantos pássaros você tem? Ó, oh, eu crio faz uns 10 anos E eu tenho uns 25 curió Destaque pro curió Sagates Que é a raça do Guga e o massai é Positivo, que é massai na Bela 450, criação do Capadoça. Só coisa boa? Estamos engateando. Nunca nós vamos parar. Sempre vamos buscar o melhor. <risos> e você, qual é o teu nome? João Vitor, do Criatório Fruto Piel Cabo Frio, Rio de Janeiro. Pô, bacana. Fala pra mim também é, quantos pássaros que você cria, como é que é o teu criatório? ah Eu crio um ambiente acústico, né dentro da sala acústica, dentro da caixa acústica, crio no bico, a partir do quinto dia de vida, tem saído uns pardinhos bons lá, vamos ver ver agora aí uh, pro torneio, como que vai dar. E com respeito à festa, qual que é a expectativa? Como é que vocês estão achando aqui da festa? Oh, essa festa, pra mim, é a maior do Brasil, né? País de lua, é sensacional. Faz um tempo, cada pandemia, nós tava sem. Isso aqui é um evento espetacular, cara. Se reúne o melhor, os amigos, família. É sempre bom ter isso aqui. Só coisa boa, né? Só coisa boa, graças a Deus. E você? Ah, eu saí lá de Cabo Freed, 700 km pra prestigiar isso aí, que é sensacional, gente. É o terceiro que eu venho. Tá feliz, né? Muita coisa. Ficou bacana.